É o seguinte, agora nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar a nova skin do Clash Royale Isso mesmo, abóbora na cabeça Mano, queria ter uma abóbora aqui Vou colocar uma abóbora na cabeça mano. Bom, é o seguinte, nós vamos pegar agora Esse, essa nova abóbora Essa aqui ó, nós vamos pegar aqui a nova abóbora Já estamos, já abrimos aqui Jogando o desafio do Golem Conseguimos pegar tudo, então agora nós vamos Coletar tudo e vamos testar Jogando ela com esse deck aqui ó Que eu vou mostrar pra vocês, tá muito mais forte agora É o deck que eu já jogava e agora ele tá muito forte por conta do aumento No buff da bruxa, né Então, deu uma ajuda muito boa, hein Bom, vamos lá então Resgatar aqui, vamos resgatar um token Raro nesse momento Vamos lá, agora mais um, agora é um baúzão Baúzão, vamos ver Baúzão, beleza, já veio o jogo de Goblin, então tá GG Era o que eu precisava, então vou pular o raio Tá tranquilo Vamos agora, agora sim pegar a nova Torre Abóbora a Torre do Halloween do Clash Royale Olha que beleza Nova torre do Clash Royale, mano Muito legal, mano Agora vamos resgatar esse daqui, ó Show de bola Deixa eu ver se a gente tem aqui Não veio nada, então vamos trocar Opa, beleza Vamos trocar aqui, ó O golem de gelo Por uma... Tentar pegar aqui a, a jaula, né Será que vem? Não veio Tá bom, não tem problema não Vou pegar mais um raio aqui Agora a gente abre mais um aqui, ó Mais um mauzão Opa! Nova carta, veio nova carta eu tenho, Então eu preciso da nova carta E da jaula, mano Ó, a jaula já veio, nova carta também, então De boa, GG Veio as duas que eu precisava Vamos abrir mais um aqui, mais um baúzão Partiu Vamos trocar aqui, ó Se vier a jaula ou a nova carta é GG mano. Vamos lá então, partiu Mais um Terremoto, tá bom, não tem problema não Terremotão, tá tranquilo Vamos mais um agora, o último baú a abrir Tá bom, beleza Não veio a nova carta, vamos tentar trocar Vamos tentar pegar a nova carta ou a jaula são as duas que faltam aí pra poder completar minhas cartas Pra poder levar tudo pro nível máximo Eu não tenho dinheiro, né? Tão pobre, mas Pelo menos as cartas eu teria Bom, não conseguimos, tá bom Tá tranquilo, agora vamos ativar aqui Na personalização, vamos ativar a nossa torre Para a torre da abóbora Aqui, torre zica. vamos jogar com esse daqui, cara Eu quero só ver qual vai ser a ideia Agora, bora lá então Fazer um jogo aqui, vamos ver o que vai dar, rapaziada Bora lá então, pegamos o Mo. Moi, o Mo do Selangor Delta X. Bora lá então, hein? Eu tô ali com um tornadão, então eu vou dar uma. Deixa eu ver, tô pensando, tô pensando. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Eu tô pensando em pôr. Hum. Tá, tô batendo ali, tá bom. Não tem problema não. Vai ter que gastar, né? A gente acaba com ele ali e ainda dá dano na torre, ó Uma, duas batidas e ainda vai chegando ali Opa, opa, opa Vamos botar aqui nossa Nossa peca Pra acabar com ela ali, meu amigo Aqui não, aqui não, moleque Aqui não, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos subir ali, já igualamos agora O dano, né, provavelmente Agora a gente vai botar nossa bruxa ali, ó E aí a gente vai Segurar o ímpeto Daquele lenhador ali, hein Será que dá pra gente colocar aqui nosso golem? Será que dá pra colocar o golem? Vamos, vamos. Não passa, não passa, não. Não passa, filho da mãe. Não passa. Não passa. Golem, golem, golem. Gole. Ai, mudou. Ai, mano. Era pra ter clonado antes. Era pra ter clonado antes, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos tentar puxar lá tudo lá pra cima. Estourou. Boa. Beleza. Vamos ver o que vai dar pra fazer ali, ó. Demos um bom dano. Demos um bom dano, eu diria. Bora ali com um pequinha. Pega, pega. Ai... A peca demorou 30 anos pra descer. 30 anos pra descer, a peca demorou. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Né? É a vida, né? A vida é assim de sonhos. Vamos que vamos. Vamos botar aqui nosso Mega Servo. Só pra não deixar bater. Porque ninguém gosta de apanhar de um leiador, né? Vamos lá, vamos lá. Eu vou rolar aqui. Tem bebê dragão também. Vamos ver se vai colocar se ele combate, eu boto. Senão, deixa ele. Tá, vamos começar lá de trás, hein? Vamos começar lá de trás. Beleza, é agora, rapaziada É agora, mano, vamos ver o que vai rolar Agora a gente bota ali, ó O nosso golem, e a gente puxa Ela pra cá, ó Puxa ela pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, preciso beber dragão Beber dragão, beber dragão, beber dragão Vamos, vamos, bora, bora, bora Bora, bora, bora, clona, clona Clona, clona, clonamos, clonamos Ai, deu zap, tá bom, levamos lá Levamos lá, levamos lá, tá bom, seguramos Levamos lá Tá bom, beleza, vou colocar aqui meu... Minha bruxa desse lado, vou começar a tentar gerar dano lá Gerar coisas... Opa, pequinha, pequinha, pequinha, pequinha Vamos lá, vamos lá, bate, bate, bate Boa, boa Bateu, boa Opa, opa Ai, ai, ai, mais um Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tentar colocar aqui, ó Boa Seguramos, seguramos Uau, mano! Levamos a partida, mano! Ah, moleque Você é louco, mano! Você tá louco, meu amigo! Meu Deus do céu! Deu bom, deu bom, deu bom! Oh, oh, oh. Deu bom, mano! Maravilhoso! Conseguimos mais 30 ali, ó! Maravilha! Mais 30, quase 30 na verdade, né? Muito bom! Vamos jogar mais uma? Vamos ver o que vai acontecer? Jogando com a nova torre do rei! A torre das abóboras! A torre do Halloween, mano! Vamos lá! Mais uma, hein, mais uma. Vamos lá. Partiu, partiu. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que acontece. Botou o mago, a gente bota o golem. Botou o mago, a gente bota o meu golem. Já fica ligeiro. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Ó, ó. Já puxei pra lá, vamos ver se a gente consegue segurar ali Tá tenta salvar o golem, né? Pelo menos pra não perder todinho o golem, né? Vamos ver, vamos ver se vai dar, não sei se vai dar não Bateu ali naquele mago Boa, beleza, tá bom, tá bom Ativamos a torre Ativamos a torre capaz de dar Ah, ele gastou, ele teve que gastar, não teve jeito Bota mais uma ali, boa Beleza, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Mais uma bruxa ali atrás De leve não vai ser golem agora na frente, né? Não tem jeito Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele botar o mago, eu dou foguetada Dou foguetada A botou o mago ali, né? É da mãe É da mãe Boa, beleza Tá, agora a gente vai ter que ser ligeirinho, né? Tem que ser ligeirinho Vamos botar aqui, ó A peca desse lado Bater ali Bater mais uma vez Boa Tá, boa, beleza Beleza, agora sim, goleizão ali do outro lado. Vamos ver o que vai dar pra fazer ali. Porque agora é a hora, hein? Tá ativada a torre, não vou fazer nada. Que vai segurar de boa. Nossa, é Peca, mano. É Peca, mano. Vai ser treta, vamos lá. A Peca passou, não era passar. A Peca não, a GB Dragão. Passou. Será que conseguiu puxar tudo lá pro meio? Se eu puxar, pode dar bom, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bateu ali, vamos dar clone aqui, ó. Clone aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, derrubou ali, beleza. Vou dar aqui uma salvada aqui também, né? Só pra não dano? Vou botar aqui nosso amigo mini peca. Boa! Boa, perfeito! Ih, gastou bola de, bola de fogo ali, hein? Ih, tá gastando pra cá. Ca... Que isso? Emocionou! Emocionou! Emocionou! Vamos lá, vamos lá! Aqui eu não quero nem saber, mano. Aqui eu não quero nem saber, mano. Mano, clona aqui, ó, clona aqui, ó. Clonamos, clonamos. Já foi, meu amigo. Puxa pra trás tudo, puxa pra trás tudo. Aí é meu amigo, aí é GG, moleque! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano só defender e fechar com fogo, nem vai precisar, moleque! Fechamos! Fechou, moleque! Conseguimos a vitória, mano! Muita zoeira, muita doideira, conseguimos mais uma vitória pra vocês, ó! Ó, ó! Top demais, mano! Pra quem não sabe, estou ao vivo no Facebook nesse momento, mano! Se você quer ver aí esses vídeos... No Facebook a, O link tá aqui na descrição, mano, só vamos Bom, é isso, conseguimos duas vitórias lá nas, conseguindo, Usando aqui a nossa nova torre da, do Hello, é A torre de abóbora Com o novo emote Eu acabei nem usando, mas tá beleza, da tá GG Esse deck tá monstro, tá forte demais Deck de golem aí acabou voltando Por conta Do buff ali que teve a bruxa Esse deck meu de golem, inclusive Muito forte, muito forte mesmo Tem alguma coisa que não, não foi liberada? O que aconteceu aqui? O que, que é? Tem mais um emote? Não sei Tá um aqui, mas eu não sei o que é não Meu Deus do céu, o que é aqui, mano? Não sei não Vai saber Bom, tá GG, tá falando que tem uma coisa ali Mas eu não sei o que é, então tá de boa, tá de boa Mas é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí a live Valeu mesmo de coração, tamo junto, hein Ó, oh, tem mais live pra vocês que tá aqui na live Pro vídeo aí, um abraço, tamo junto É nóis, falou